uma língua que, ainda em alguns casos, é sentida como uma língua exótica, mas é uma língua que uh, se afirma no mundo e que se deseja como uma língua internacional, nomeadamente uma das línguas oficiais na, nas Nações Unidas. Um, pronto, era só para, basicamente, para dar as boas-vindas à Sra. Cousa, representante do Consulado de Portugal e Goa, aos meus colegas, à minha colega Marcela e ao Instituto Guimarães de de Rosa, uh, que é em colaboração com a o programa dos portugueses, uh, realizando nesta parceria estes estes eventos, esta efeméride relativamente ao Diplomado de Alto Português. So now in, in English, in my broken English, just to uh, welcome all of you and to uh, just to remember that this day is very important for all os those who speak Portuguese. Uh, and Portuguese is not a Portuguese language of Portugal. It's a Portuguese language of the world. It's talk, it's spoken in many countries, and uh, we could not, we um, cannot forget today, in spite of being very difficult for us in go uh, to due to the exams uh, and semester exams. Muito obrigado. The agora Now I will request uh, an exalessio, Dr. Isabel Reimundo, to give us a uh, few words on. The day of the, the occasion. Dois uh, uh, uh, minutos. You know. so, é um estou aqui, que eu aqui, Estamos hoje aqui para assinalar o poder de unidade da língua portuguesa. Temos uma programação rica e diversificada que eu só posso agradecer aos que, conjuntamente com o nosso quadro de áudio em Goa, tornaram possível. Desde logo, o centro de língua portuguesa do Instituto centro de cámara em Goa, na pessoa do Dr. Delfino Pérez Silva. Escola de Línguas e Literatura da Universidade de Boa, mais concretamente a disciplina de Português e Institutos, Fisórdios, e o Instituto Guimarães Rosa, na pessoa da Leitora do Brasil, aqui presente, na Universidade de Boa, a professora Marcela Guino, em ligação com claro, o Consulado-Geral do Brasil em Bombeira. Eu agradeço, de forma também especial, um, ao nosso convidado de honra, um, o aclamado escritor português José Luis Peixoto, que vencedor de alguns prestigiados prémios internacionais, traduzido em 26 livros, não, se não estou enganada, um, que vem aqui, digamos, prestigiar esta nossa comemoração e dar um atributo uh, Uma sessão de leitura da sua obra na Universidade de Boa, uh, juntamente com uma sessão de leitura também de poemas e excerptos da obra do Chico Quarto de Holanda, que acabou agora mesmo de receber do nosso Presidente da República o Prémio Camões, uh, e que, enfim, as apresentações, porque é um, um escritor e um músico de exceção, não é? Portanto, só por aí já. Também fica muito enriquecida este nosso programa. Um, e também da escritora brasileira Ana Martins Marques, também finalista do Prémio Oceanos 2022. Um, foi, com certeza, uma, uma ocasião única para os alunos, para os professores da Universidade Vamos ter agora um recital de dança indiana ao som, uh, a partir de poemas de Eugénio de Andrade, que é um dos meus poetas preferidos, e outros poetas portugueses, incluindo também poemas de, de José Luis Seguido Seguindo o lançamento do livro o País de Súria, uh, de Paulino Dias, em conversa com o autor da edição, Dr. Barco Ramon de Andrade, que é a luz Brasileira, e, penso, estará online também aqui connosco. Finalizamos por hoje, com uma sessão de autógrafos do é nosso convidado à honra, e as atividades vão continuar durante o fim de semana. Passando a um registro mais formal, queria também dizer, a data do 5 de Maio, foi estabelecida em 2009 pela Comunidade de Peques de Língua Portuguesa, para celebrar uh, a Língua Portuguesa e as Softwares. E eh, em 2019 a Unesco proclamou o Dia Internacional da Língua Portuguesa, dando-lhe um alcance universal e global. De facto, como todos sabemos, é das línguas mais faladas do mundo, penso que é a quarta língua mais falada do mundo, por mais de 26 milhões de pessoas, espalhadas por 5 países. É a língua oficial dos 9 países